Fala pessoal, mais um debate no Canadá começando pra vocês Hoje eu não vou falar de Canadá, hoje eu vou falar de Austrália Vamos falar sobre os cursos VET Você sabe o que é um curso vocacional? Você sabe o que é um curso VET na Austrália? Isso vai ser muito importante para o seu futuro Depois do seu curso de inglês Lá na Austrália Então, fique ligado que eu vou falar tudo pra vocês Sobre cursos vocacionais Do outro lado do mundo Fica comigo e check it out Antes de eu começar a falar o que é os cursos vocacionais, eu vou falar o porquê que eles servem, o porquê que os cursos vocacionais estão por aí, o porquê que os vets estão por aí, né? Pra quem que isso é indicado? Os cursos vets, eles são indicados para renovação de visto na Austrália, né? Pra você poder estender o seu visto lá, fazendo um curso que seja na sua área ou que seja numa área de demanda que a Austrália precisa, eles servem para pessoas que tanto não têm faculdade e querem começar uma profissão Ou para pessoas que têm uma faculdade e querem continuar o estudo na área Ou querem realmente se especializar um pouco no mercado Os VETs eles são cursos equivalentes ao ensino técnico que a gente tem no Brasil né? Mas não são considerados uma faculdade tá? Uh, eles contam com disciplinas mais práticas e voltadas para as necessidades de trabalho Do mercado de trabalho australiano e brasileiro também né? Muita gente aplica isso, uh, os estudos na Austrália no mercado brasileiro depois que volta para o país País também tá, e a gente tem curso de todas as áreas: administração, saúde, IT, é, turismo, hospital, engenharia. Existem vários e vários, vários tipos de cursos diferentes e áreas diferentes para vocês poderem aproveitar enquanto vocês quiserem renovar o seu visto na Austrália e ficar mais tempo por lá. Tá, eu tô com uma colinha aqui embaixo, obviamente, porque todos os vídeos que a gente faz agora eu tô tentando deixar ele bem mais técnico e com informações um pouco mais ricas, tá? Então eu estou. Seguindo, na verdade, um guia que a gente fez no nosso site, no site da Intercâmbio.com e vocês vão poder ver esse link aqui embaixo no vídeo para vocês acompanharem na íntegra uh, e terem mais informações mais completas na leitura de vocês lá no nosso blog do site da Choozy, beleza? Falando sobre instituições de ensino, existem várias e várias e várias opções para vocês escolherem enquanto vocês estiverem por lá, independente da cidade, Perth, Melbourne, Brisbane, Sydney, Cairns, Sunshine Coast, Gold Coast, onde vocês quiserem escolher, uh, onde vocês estiverem morando, vai ter um curso VET específico pra vocês um dos mais conhecidos é o TAFE né? o TAFE é um parceiro da Twiz é um, uma instituição do governo como se fosse o Senac, Senai pra gente no Brasil e eles ajudam justamente com a parte de cursos VET de cursos vocacionais, mas o TAFE é uma das melhores opções que vocês podem ter pra poder fazer os cursos vocacionais fora que eles são uma instituição do governo então com isso vocês têm uma certificação interessante pra poder transferir créditos pra faculdade no futuro, se vocês quiserem fazer uma outra faculdade ou uma pós-graduação no exterior, então é um da, uma das instituições que a gente mais recomenda, uh, fora todas as outras que a gente trabalha em todas as outras cidades também, o TAFE a gente tem parceria com eles em Queensland e na Tasmânia e nas outras cidades a gente tem parceria com outras escolas que são tão boas quanto o TAFE Tá? E vamos lá, vamos aos níveis do VET, né? Então, no VET a gente tem quatro tipos de certificado e três tipos de diploma. Tá? Então a gente tinha certificado 1, 2, 3 e 4, e os diplomas, tanto o avançado quanto o advanced diploma e o vocational graduate diploma. Tá? E quais as diferenças desses níveis? Né? Na verdade, dos certificados de 1 a 4, eles são cursos iniciantes, separados pelos níveis né, de dificuldade e dependendo do conhecimento e formação de cada estudante. Né? Já os diplomas são a versão mais completa do curso e a mais complexa também. Que que pode exigir de um ano a dois anos, tá? O Advanced Diploma já são cursos que contam com a duração do diploma avançado, que é muito bem visto pelo mercado de trabalho australiano, inclusive, e a duração normalmente é de um ano a um ano e meio, né? O Vocational Graduate Diploma já é o último nível que você pode fazer e poucos cursos contam com essa opção, né? Que é praticamente equivalente a uma faculdade de duração de até dois anos na Austrália, tá? Lembrando que dependendo do diploma que você for fazer, tanto o Advanced quanto o diploma, você tem a opção, dependendo do curso e da instituição, de ganhar um visto de trabalho no final desse curso após 92 semanas de curso, vocês têm o direito de pedir um visto chamado Graduate Visa que dá direito a trabalhar por dois anos no país, então essa é uma ótima opção para quem quer passar um tempo a mais no país só trabalhando também, tá? Para requisitos para você poder entrar num curso vocacional. Primeiramente, obviamente, o inglês, né? Ah, algumas algumas instituições requerem um nível mais baixo, outras instituições requerem um nível mais alto. Existem instituições também que tem uma prova de inglês própria deles, então às vezes, dependendo de onde você for estudar, você pode perguntar pra gente, né, porque tá fazendo a renovação de vocês, se vocês podem fazer uma prova da escola para entrar. E e muitas delas aceitam essa própria essa própria prova da escola também ideote vamos falar um pouco sobre os valores, porque eu tô aqui assistindo o seu vídeo, me interessei em fazer um curso de inglês na Austrália Depois eu vou renovar o visto com vocês lá também, mas eu quero saber quanto que eu vou desembolsar né? Quanto que vai ser o cascalho que eu vou ter que dar aí pra poder fazer esse curso VET tão legal Então galera, os valores eles giram de 5 a 20 mil dólares ao ano, é um range enorme de preços, eu sei que é um gap enorme de preço Mas isso vai depender muito do curso que você vai fazer, se é um curso de business ele é um pouco mais barato, marketing é um pouco mais barato Cursos de engenharia ou na área de saúde ou alguma coisa desse tipo, eles são um pouco mais caros porque exigem que a instituição tenha justamente um lugar, né? Por exemplo, na parte da saúde, eles recriam um, um hospital, então eles têm leitos lá, eles têm todo o equipamento hospitalar para poder fazer uh, o estudo disso. Então, uh, são cursos um pouco mais caros justamente pela infraestrutura que ele tem que oferecer, né? Uh, então, existem cursos aí de 5 a 20 mil dólares dólares por ano ou por dois anos, então o range é realmente bem diferente dependendo do curso que você vai escolher, então a melhor coisa que você faz depois de assistir esse vídeo é entrar em contato com a gente, perguntar sobre os valores, se você já está na Austrália ou se você pretende fazer um curso saindo do Brasil e a gente pode te dar os valores melhores Uh, pra você ter uma noção do curso específico que você quer Lembrando que para quem tá saindo do Brasil Direto pra Austrália, já tem o um nível de inglês E quer fazer um curso vocacional Os valores não podem ser parcelados Você tem que pagar o curso completo antes de sair do Brasil Ou dependendo do, do que, a, do que a, a instituição vai pedir Às vezes eles podem pedir um depósito de 50%, 70% Então cada universidade, cada college Uh, vai pedir uma exigência diferente para o curso VET que ela está oferecendo na escola. E para finalizar eu queria falar sobre o ensino superior também e a ligação que o VET tem com isso. Então se você faz um curso vocacional na Austrália e você pretende fazer uma universidade depois, Uh, é um pouco diferente do como funciona no brasil você pode eliminar matérias né? que eles chamam de crédito então se você já fez um curso de um ano uh, na área de engenharia por exemplo com certeza esse ano que você fez no vocacional ele vai te eliminar matérias para você poder fazer a sua universidade na austrália também o que as pessoas fazem com isso é o seguinte fica um pouco mais barato você fazer um vet de um ano né você eliminar um ano da faculdade pagando um pouco menos e depois você continuar pagando a faculdade que é um valor bem mais alto do que o vocacional uh, e, ter, e ter o diploma da universidade depois disso, então isso é muito comum de ser feito, australianos fazem isso, brasileiros fazem isso, começam num VET né, para poder juntar aquele dinheiro e depois transferir os créditos para a universidade e terminar a universidade, ter um diploma universitário, começando pelo VET. tá? Então, isso é bastante comum. Falando sobre o mercado de trabalho, o VET ajuda bastante nisso também. Por quê? O VET são cursos bem mais mão na massa. Então, eles vão te preparar muito mais para o mercado de trabalho australiano do que um curso, por exemplo, mais teórico. Né? É, não que a universidade não te prepare, mas o VET é um curso bem mais voltado ao mercado de trabalho e mão na massa do que um curso universitário que é voltado mais para o mundo acadêmico. Então se você tem intenção de entrar numa área específica para trabalhar na Austrália O VET é uma das melhores opções que você pode ter para poder ingressar justamente na área que você deseja né? Então pessoal, se vocês têm interesse em fazer um curso VET, se vocês estão na Austrália Se vocês querem conversar com a gente, manda um e-mail para a gente aqui no info Arroba Nosso time lá de Brisbane está preparadíssimo para poder ajudar vocês, a fazer cotações Oi gente, como prometido voltei e agora estamos de casa nova Vou mostrar aí para vocês um pouquinho a gente continua no mesmo endereço. Só que agora. Com essa vista maravilhosa. Dá um oi aí, Thiago. Carol. Para quem não conhecia, esse é o nosso time aqui de Brisbane, gente. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. A gente agora tem um Instagram novo, arroba e o Choiz Canadá. vocês poderem seguir e acompanhar as, as notícias. Especificamente de cada país Então em cada Instagram deles a gente vai postar só sobre a Austrália Só sobre o Canadá E no nosso Instagram, arroba de intercâmbio A gente vai postar sobre os dois países e todos os outros 25 que a gente trabalha Então fiquem ligados Sigam a gente nas redes sociais Eu agora estou com um Twitter novo também Então se vocês quiserem me seguir lá também Arroba deoteiras2, me sigam lá no Twitter E a gente se vê no próximo vídeo Não esqueça de curtir, compartilhar e comentar nesse vídeo E até a próxima, tchau!